temos estado a falar de hooks alter e no exercício que segue vamos utilizar especificamente o hook form alter para manipular o formulário documentário do nosso projeto freshpig tal como já referi este é de um dos hooks alter mais utilizados na sua construção nós podemos utilizar o FormID na própria designação da function ou usar o hook alter e um if restringindo ao uh, form-ID que quisermos manipular. Este Hug Form alter é bastante flexível e versátil porque ele utiliza a FAPI, ou seja, a Form API uh, do Drupal. Implementa as boas práticas de alteração dos forms e permite inúmeras operações. Nós vamos realizar algumas e vão ver que pela variabilidade de possibilidades e de operações e ações que executamos, vão ver o potencial deste o que forma altera. Nós temos aqui o formulário, por defeito, do FreshSpeak Demo. Uh, queremos uh, um formulário com este output final, uma mensagem no topo, este tipo de labels com estes campos e dois botões, um para Submit, para fazer o save da mensagem no envio e outro para Reset. Neste momento, e consultando o nosso formulário, Uh, nós temos uh, algo bem diferente, ainda vamos ter que realizar aqui algum trabalho de fundo com o Google alter A começar por criar aqui um campo mensagem, com aquela mensagem para cativar as pessoas e as levar a participar e a fazer comentários aos artigos, uh, mudando algumas etiquetas, por exemplo, your name é esperado que seja name. Vamos também remover esta secção do, das dicas e que está associada ao campo message e a todos os campos, sempre que temos ativo o input filter e temos um uh, editor rich text. Uh, e os botões save teremos que alterar a level para submit e este botão Preview não é propriamente a funcionalidade que nós pretendemos para aqui, portanto vamos inibir, anular este botão e criar um novo para fazer o reset ao sistema e ao preenchimento da mensagem do formulário. Vamos querer aplicar isto tanto a, a utilizadores, digamos, registados como anónimos e é preciso alertar já para o facto das permissões, se queremos que este formulário esteja visível para uh, anónimos que as uh, permissões têm que ser editadas e uh, podermos uh, e deixarmos que os utilizadores anónimos possam fazer comentários com a diferença de quando são anónimos terem, uh, desculpa porque aqui já está com um aspecto final terem que uh, efetivamente uh, fazer uh, ou preencher o campo e-mail e your name como obrigatórios. Ainda tem um campo extra HomePage que nós vamos querer converter em um website, na level, uh, mas uh, este será o conjunto, digamos, de elementos a modificar. Voltando ao nosso formulário, vamos começar por criar o campo send me a message, que é uma mensagem simples, um parágrafo simples que adicionamos no topo do nosso formulário. Vamos para a template e um, para criar um elemento do form, já, já vimos isso no formulário também dos do settings, temos que uh, começar por form e identificar, portanto dar um nome ao elemento, neste caso vai ser um elemento novo, e nós vamos colocar aqui, eu vou sempre recorrer aqui ao meu copy-paste para ser mais rápido. E o que nós estamos aqui a fazer é criar o novo campo, aquele tal em que se incentiva as pessoas a colocarem uma mensagem no topo. Uh, o form, portanto, é um campo do form, portanto, o form é sempre a nossa referência e o output será do form. É um campo que demos o nome de help. Ajuda, podia ser, enfim, welcome ou o que nós quiséssemos e tem como markup este parágrafo e o peso sim, este é importante. Demos o peso menos 20 para garantirmos que ele fica no topo. Quando nós analisamos uh, o formulário, verificamos que todos os elementos têm um peso. Por exemplo, aqui o offer tem menos 2, uh, actions tem. O Submit, por exemplo, tem o 19, o Preview tem o 20. Ou seja, por cada uh, elemento no Form, e esta é a forma de os ordenar, nós damos um peso. O que nós estamos a fazer é, uh, basicamente, a dar um peso uh, em que vai colocar esta mensagem no topo e assegurar que ela fica exatamente uh, onde queremos. Uh, guardando e fazendo o refresh no nosso formulário, isto vai ter que sempre carregar a página do topo e descermos vai ser aborrecido por isso, mas já vamos ver o efeito e, como veem, a criação de campos é relativamente simples. Evidentemente que nós podíamos aqui criar um campo de outra natureza, um text field, um text um select, fosse o que fosse, uma lista, e temos aqui o nosso send me a message tal como uh, queremos em relação ao nosso modelo. Vamos agora proceder à alteração das etiquetas, o your name para Name e, no caso de quando é anónimo, a HomePage para o Website. E vamos fazer já estas alterações uh, para uh, continuarmos na construção e na alteração do output do nosso Website. A alteração de etiquetas também é relativamente simples e é uma fase ou é uma operação bastante solicitada pelas pessoas, porque elas querem adaptar àquilo que o cliente espera, etc. E como é que nós chegamos à level correta e como é que a modificamos? Temos sempre que ir ao elemento form, consultar form, ver qual é o arraio em que se encontra o nosso campo, seguir todo o caminho... Representá-lo aqui e uh, colocar no final o nome alternativo. Portanto, neste momento está com Your Name e queremos que funcione como Name. Vamos verificar isso no terreno. Consultando o Form, em Author, que é uma parte, que é um array uh, extenso que contém alguns dos campos, nós temos, por exemplo, aqui o campo Subject. Que não está dentro do autor, mas tudo o que são campos relacionados com a identificação do, do autor documentário, o seu e-mail, o nome, a homepage, estão aqui guardados por uma questão lógica. Temos então aqui o homepage e vamos ter que colocar esta ordem, portanto, o, a variável form, author, que é o array, Uh, depois, dentro do author, um novo array chamado HomePage e um, o title, que é o elemento, o atributo que nós queremos alterar, uh, modificar o nome de HomePage para o website. Se nós analisarmos isso mesmo aqui, reparem que é o que está aqui reproduzido. Temos o form, o array, o primeiro array, o array dentro do array... E o elemento title, que é o que nós queremos modificar e colocamos a expressão que pretendemos. E fazemos sempre assim quando queremos alterar uma level. Chama a atenção também para quando querem esconder algum field. Uh, há pessoas que uh, não pretendem que os utilizadores uh, acedam que apareça, por exemplo, o campo subject o que nós teremos que fazer era utilizar este atributo, o access, o cardinal access, que geralmente está como true, mudar o valor para falso, portanto é um boolean, e, e como consequência o campo deixa de estar uh, visível e disponível no formulário. Portanto, princípios básicos, mas muito funcionais e de efeitos imediatos. Consultando ou fazendo o refresh ao nosso... Uh, formulário, já vamos verificar que as etiquetas, neste caso só temos esta etiqueta, já está modificada, se fizermos o refresh na, do eh, autor anónimo, portanto o um, um anónimo que faz um comentário, temos o name, o email e o website em vez da homepage Estamos a avançar bem no nosso projeto utilizando o que forma altera. Vamos para uma outra operação, uh, agora vamos querer uh, fazer o seguinte, manipular os botões, tal como nós já vimos uh, através do, do nosso modelo uh, nós queremos que o valor save uh, fique, ou aqui é uma alteração simples de level, tal como fizemos para os fields, em vez de save uh, esteja o valor submit, e o que vamos querer fazer, e utilizando este, este elemento do access, como é válido para os nomes, também para as ações, uh, é, é, é perfeitamente funcional, passar de true ou false, para desativar o botão preview criando de seguida um novo botão e este botão vai ficar no Array Actions, um, chama-se, portanto, um Array Reset que tem as seguintes características, é um botão, um, é um elemento, um componente do tipo Submit que vai ter o valor Reset. Não se esqueçam de utilizar a T-Function para permitir tradução, e o peso que damos é o mesmo do preview para garantirmos que ele vem imediatamente a seguir ao submit. Fazemos o save mais uma vez desta operação. E o que vamos querer é que apareça aqui o submit em vez do save, que o preview vá embora e que seja substituído por um, um, um botão chamado reset e que tenha a função de efetivamente fazer reset na nossa... Um, quando estamos a editar um comentário, se queremos anular o que escrevemos anteriormente. Vamos verificar as alterações, temos os botões confirmados, vamos testar apenas o nosso Reset, o preview que faria era, efetivamente, mostrar o que já estava escrito e como fica, ficaria, mas aqui o nosso reset está a funcionar uh, e ele apagou o conteúdo que tínhamos em subject e message e uh, temos assim cumprida a nossa missão em relação às actions. Porquê é que utilizamos... Uh, e só para deixar a uh, questão clara, que é que aqui utilizamos o Array Author e aqui actions? Simplesmente porque estamos a trabalhar em Arrays diferentes. As Actions, tal como eu vou mostrar, e, e faço agora porque me esqueci anteriormente, vamos recolher aqui o Author, dentro do Form nós temos as Actions, que é, são elas próprias um Array, e temos aqui o Submit e o Preview, precisamente os botões uh, por defeito, do formulário, e nós temos aqui todo o conteúdo, o acesso, e o que fizemos foi uh, desligar este acesso passar a false. E é este tipo de manipulação que também podem fazer em termos de ações. O que distingue um campo da ação é precisamente uh, isto mesmo, há, normalmente o campo ou se seleciona ou se faz um input e a ação uh, desenvolve alguma coisa, portanto, e pede ao utilizador que carregue num botão ou que seleciona um botão, para uma, qualquer ação eh, prevista. Falta-nos eh, ainda eh, desligar e remover eh, toda aquela questão relacionada com os, eh, os formatos de texto. Esta aqui já é um pouco mais arrevesada, ou seja, não é tão... Tão, tão fácil e imediata, mas uh, nós vamos perceber uh, o porquê disto acontecer. Primeiro temos que uh, identificar o seguinte, eu vou já gravar uh, para termos a certeza de que isto tem efeito, mas primeiro vou explicar o porquê de estarmos a utilizar para removermos os format tips, aquelas dicas relativamente aos input text format, Porquê é que estamos a, a ir ao Array Comment Body? Um, se nós consultarmos aqui, uh, portanto, o que nós queremos remover esta secção e se consultarmos o formulário, verificamos que este, estas informações surgem sempre que temos um campo de texto em que estamos a usar o, os, os filtros do um editor de texto que utilize filtros e que tenha filtros html e etiquetas por questão de segurança. Como isto pode criar alguma confusão no autor e nós queremos nos autores dos comentários e nós queremos de facto limpar, vamos remover e vamos remover simplesmente neste formulário, só vai ter efeito neste formulário. E o que vamos começar por fazer é analisar o código que esteja associado, portanto, isto que está associado a este campo. Portanto, é, é, isto tem uma relação direta. Se nós consultarmos o comment body, nós apercebemos que aqui existe um after build que vamos ter que, que chamar e, e o que acontece é que a construção e, o, e depois a renderização daquel, daquelas dicas não são diretamente controladas por, por este documento, por este form, do documentário, porque isto é mais ou menos transversal a todos os campos que tenham e que utilizem os input formats. Basicamente, o que vamos ter que fazer, tal como aqui se pode ver no código, é chamar estes elementos e uh, criarmos uma, uma espécie de função rápida para anular uh, estes elementos, que fazemos a seguir, e demos-lhe o nome de freshpeak, Customize Comment Form, e o que estamos a fazer é ativar esta função uh, que, uh, que vai aplicar-se. Reparem, esta função está diretamente relacionada apenas com isto, Comment uh, Body After Build. E o que é que nós estamos a dizer? Que, um, uh, portanto, na língua aqui, a língua não está definida porque nós não estamos um, a trabalhar com o um sistema de línguas, portanto, é, é zero. Uh, o formato uh, que tem o acesso True vai passar a False uh, e depois uh, devolvemos o, o, o, o form, o formulário. Se nós uh, recolhermos aqui o formulário e consultarmos o nosso Form, vamos ativar o Theme, theme Info para, para chegarmos lá mais rapidamente. Nós temos aqui no Theme Field Set, portanto isto é um Field Set temos aqui um elemento que um, nos apresenta aqui uh, o format e o format por si é um Array e ele tem uma opção que é o access e é esta opção que nós vamos querer alterar para false e é aliás o que vocês veem aqui uh, no código e ao fazer isto e ao certificarmos que está gravado, e fazendo o refresh, e eu vou desligar para poder fazer o refresh mais uh, facilmente, uh, esta secção vai desaparecer. Nós estamos a desligá-la e estamos a negar, portanto, a colocar num valor false e uh, temos uh, como esperado, e ainda bem, o controle total do nosso formulário.